cara, aqui vai dar um desfecho pra segunda temporada de condado porque as carrocinhas fogo nas carrocinhas, né? Coloca aí no chat aí. Fogo nas carrocinhas porque os satamônios aqui apareceram. Os satamônios é ótimo. Meu, esses, essas bichas aqui é... Oh, e eu encontrei essa. o Eminem, você acredita? Esse vídeo eu posso soltar. Tá mesmo? Eu tô, tô editando o vídeo da Premiere ainda. Soltei o primeiro do, do encontro do canal. Tô editando da Premiere. Aí tem uma parte que eu falo com ela lá filmo ela um pouco, né, na, na entrada ali de uma festa, ela é super alta, cara. Altíssima. É, ela é grandona. E ela é linda, na verdade, né? Sim, uma, sim. Muito bonita. Aqui que deixaram ela totalmente sinistra, mas ela é maravilhosa, assim, Sim, sim. Olhando e tal. O Eminem. Todo mundo achando que era o Sauron, né? Pois é, agora tava crente já, isso aqui. Erraram rude. Erraram rude. E aqui ela vai e ela fala assim, não brinque com fogo. Mete <risos> a <risos> tá baby light like my fire. No <risos> momento, The Doors ali. Exato. E ela pega o fogo e solta na, na, nas carrocinhas, né? Fogo nas carrocinhas, é. até colocaram na hashtag Fogo nas carrocinhas aqui. E aí, os... aí a gente vê aqui, eu tirei essa, esse print na hora da malva gritando. Coitadas, ah. coitadas, as dos pés peludos. Aqui se faz, aqui se paga, né? Porque essa malva foi ruim o tempo todo. Nesse episódio que ela ficou boazinha, né? É, teve a, teve a redenção da malva. A malva realmente era aquela aquela fifi da janela, né, da cidade pequena que fica, né, olhando a galera passar ah, tá vendo esse aí? Tá namorando com... tava com a outra, agora tá namorando com essa, olha só que absurdo <risos> é. É, bem, é bem esse perfil ah, porque nessa entrevista o N-Ship, ele fala que elas são de uma raça e tá na entrevista uhum. dele uhum. que está o tempo todo nos, nos livros ninguém notou e tá escrito, cara, não uhum. lembro de uma raça assim que tem esses poderes aí, você lembra de alguma raça, né nem Não, Não, é, é que raça né? é que... Tá, é a ambiguidade do termo, né, porque pode ser raça no sentido de espécie. Que, na verdade, anãos é uma espécie, elfos é uma espécie, o, o homens é outra espécie. Ou pode ser raça no sentido de, de etnia, né, que a gente usa para as seres humanos. Ele, ele tá usando no sentido de etnia, não, pelo menos que eu saiba, Sim. não de, de raça como espécie. Então tá. elas são humanas, mas de uma etnia que nunca apareceu direito nos, nos, nos filmes, por exemplo. Hum. Entendi, faz mais sentido, porém, é, elas é. serem humanas faz menos sentido por todo esse poder delas, né? É, é elas certamente é um poder ali que, que, que depende é. das forças das trevas, né? Tipo, não é que é um poder inato delas, mas acho que elas estão pegando ali aquela é, coisa da ideia de você ter cultos é, religiosos é, que adoram o Morgo, o Sauron é onde elas se encaixam, mais ou menos. Sim. Sim. Porque, tipo, cara, elas têm uns poderes mutantes aí do, do X-Men, por exemplo. Tem do Noturno, que elas têm teletransporte, né? Então, olhando pra ela, ela some. Pum. Aí tem o Uf. poder lá do, do, do Piro, né? Tipo, solta fogo, queima tudo, né? Caramba, é muito sobre-humano, né? Tipo, aí eu fiquei imaginando que seria uma raça no sentido, tipo, meu, que raça que tem que fazer? Eu vou Maia e o cara, sei lá. É, não. Que eu... Que... Que... Que... Que... Saiba, são humanas menos, mesmo, né? São, são humanas mesmo, não seriam, não seriam Maior, não. Tá, tá. Não, beleza. É bom, é bom saber. E no trailer, depois você assiste lá da, da Nori, ela fica com o olho igual dela, aqui, tipo, bem azul branco, meio branco, assim. Momento e... exorcista, assim, e... só falta Explica... começar a vomitar um bagulho, um bagulho verde. E verde, é, <risos> que eu falei a Nori, a Nori endemoniada por causa disso, porque ela ficou possuída ali, né? Nessa, pelo menos no trailer, pode ser enganação, pode ser um sonho, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas enfim.